Tá para mi bemol, beleza? Mais uma vez, pode ser assim, ou pode ser assim, né?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 entrou o amém, a mesma coisa, tá? E o amwbv12 continua falhando a meio-média de distância. E agora dando hammer, né? Vamos lá. Amém. Amém. Amém. Beleza? De novo. Amém.